A negação, sublinha a negação, de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com José. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Galera, sublinhei. Agora eu volto para interpretar. Negação do E. Então, no Médio dos 50, eu já interpretei que o problema é negação do conectivo E. É um conectivo que existe. tá? Negação do E. Interpretei. Agora vem a técnica R, galera. O que, que diz a técnica R? A técnica R me diz o que eu tenho que fazer. Porque eu aprendo a interpretar, depois a resolver. Aí eu sei o que tem que fazer. Técnica R, negação do E. O que você que faz? Primeira coisa que você vai fazer. Você troca o E pelo OU. E faz Nenê. <risos> O que, que é faz, nenê? Fazer nenê é você negar. Tudo bem, todo mundo? Então vamos lá. A negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema com José é. Primeira coisa que você vai fazer: você vai tirar o E, vai mudar para o Beleza? Depois que você fez isso, você nega todo mundo. Maria comprou uma blusa nova. Vai ficar: Maria não comprou uma blusa nova. Ou foi ao cinema com José vai ficar: não foi ao cinema com José. Então a negação fica. Maria não comprou uma blusa nova ou não foi ao cinema com José. Eu tenho que buscar qual das opções tem isso. Letra A. Maria não comprou uma blusa nova. Beleza. Ou não foi ao cinema com José. Opa! Coisa linda! Marco V da vitória na letra A de I Love. Show de bola? Vem cá, você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica, Vamos te dar toda a base necessária, porque cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemático, ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão... Vai estar tá lá o suporte para você tirar e a gente vai te responder. A gente pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMMG e apenas oito semanas, isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em oito semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais seis meses, meses de acesso, ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas, Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90, mais de R$ 90,0. Reais, tá? O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera e lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão. De R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,30,72 ou R$ 297,90 à vista, 12 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes, e 297 à vista no cartão de crédito e no boleto, então não perde tempo, cara o link está aqui na descrição, clica agora, matricule-se, eu te espero lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero ao gabarito IRLM na PMMG em apenas 8 semanas, um grande beijo, até lá, valeu!